e binguins. Esse é o quadro Club Box Writers. Pode vir, sente-se aí, pois antes vamos falar dos experimentos de Box Writers. Se quiser participar do clube, basta clicar no botão se inscrever. Vamos lá? utilizando a hashtag suco de laranja ou refri de laranja. E se quiser uma pizza, possa colocar também quero pizza dentro dos comentários, tá bom? E agora, a gente vai para as notícias. Primeiramente, primeiramente, a gente precisa ficar sabendo o que são experimentos. O pinguim vai contar aí para vocês. Então, o que são experimentos? Que a gente tanto fala. Experimentos são uma etapa durante o desenvolvimento alfa do jogo Box Riders, Praticamente, essa etapa dos jogos, que é chamada de alfa, é onde você primeiro testa todos os recursos, planeja todos os recursos e vê como eles vão funcionar. A etapa beta, que vem depois dela, é uma etapa onde você já tem todas as partes do jogo funcionando, mas agora você precisa testar, você agora precisa saber se está com bugs, e enfim... Tudo que está funcionando da forma mais correta. Só que ele criou um meio-termo que é chamado de Experimental, ou seja, ele está experimentando todas as coisas e todas as funcionalidades, mas é incerto ainda as suas utilizações dentro do jogo final. A gente viu isso, por exemplo, em Experimental Penguins, onde a gente viu praticamente como iria ser o jogo, mesmo antes da gente ter o jogo final. Okay. Agora você já sabe o que é o experimento. Nós agora vamos falar um pouco sobre as novidades que vieram desde o lançamento do Experiment 1 até agora. Pelo menos agora em março, dia 31 de março de 2019. Mas antes, dentro da série temos o quadro Fuck the Rocket, onde vamos traduzir para vocês algumas das perguntas feitas ao Rocket's Name pelo Twitter ou servidor do Discord. Inclusive está aí na descrição, junto ao site dele. Vamos nessa! Para começar o nosso FAQ, vamos pegar aqui algumas perguntas que foram feitas no Discord. A primeira pergunta foi feita pelo Pope scooby -Dont. Terá igreja ou algo do tipo? A resposta do Rocket foi... Scooby perguntou se terá alguma igreja. Pergunta interessante. Eu não sei. Acho que pirata e medieval poderiam ter igrejas. Eu acho que um o seria legal. Pode ser divertido ter uma aula monástica de cura. A segunda pergunta foi feita pelo Rocket. Box Critters, terá magia, como varinhas, magias, itens, magos, etc? Talvez criaturas mitológicas, como unicórnios, ou mágica no geral? A resposta do Rocket foi... Do Rocket, desculpa. Rocket perguntou se teremos mágica e craters míticos. Hum, sim, sim. Além disso, ele também mostrou uma imagem do unicórnio Criter, que ainda não foi lançada no jogo, pelo menos no momento que estou fazendo o vídeo. Mas enfim, ficamos com esse facto por aqui. A gente vai continuar ainda nesse episódio com mais fact do Rocket. Olha só que legal! O que você espera dos unicórnios do jogo? Eu adorei a ideia de poder me transformar em criaturas mágicas. Mas agora vamos para as novidades desses dois meses muito interessantes. Vai lá, Pinguim! Vamos começar nossa história de novidades. Começando o no dia 16 de fevereiro. Quando ele resolve colocar uma pergunta para a galera. Falando sobre o experimento 2. Descobriu o que ele poderia fazer para esse experimento. Suas opções eram inventários e ícones um mini-jogo. Uma nova sala. As pessoas votaram em itens de inventário, que inclusive já foi colocado agora dentro do jogo, como um você pode conferir agora durante o Experimente 2. E aí, o que você acha desse experimento? Eu gostei pra caramba, e meu item favorito, com certeza, é o headphone do Discord. Eu achei um item sensacional, mas é claro que eu também gostei muito. Do chapéu beta. E você, o que você achou de tudo isso? Dia 19, ele posta que o experimento pega no seu carro da Tesla, com a mensagem. Acredito que é muito legal e maluco. Meu mundo virtual funciona no meu Tesla. Uau! O que não quer dizer que ele realmente pega em qualquer lugar compatível com o HTML5. E aí, será que você acha mais algum lugar esquisito que pega o nosso querido BoxWriters? No mesmo dia do carro da Tesla, ele posta a seguinte mensagem. Para os curiosos, itens inventados inventário ganharam a minha pesquisa. Isso vai demorar entre 3 a 5 semanas para fazer o segundo experimento. Talvez rápido, se não houver muitos bugs durante o experimento 1. Obrigado a todos por me ajudar a desenvolver o meu novo mundo. Bem, a gente já sabe que demorou um pouco mais do que ele realmente falou. No dia 20, ele posta a seguinte frase. Muitos de vocês perguntam como saber se está online. Pensa em adicionar meu carol... caracol. Desculpa. Talvez? Venha jogar. Esse aqui ele coloca como é mais do caracol com o Cryter. Bem, a gente já sabe que demora um pouco mais do que isso para adicionar, não é? No dia 22 ele posta. Aí, acho que agora está bem melhor. Especialmente pela nova feição, que agora funciona muito bem. O que você acha? Bem, eu preferi muito mais a nova feição do que a antiga versão que ele colocou. No dia 25, ele posa, retrabalhando o hamster-crider. Para os interessados, o hamster são criados no Adobe Illustrator e exportados em imagens PNG individualmente. As imagens são colocadas em uma única sprite sheet e renderizadas em HTML5. Opa, opa, opa! Você ficou muito confusa, né? Não entendeu nada dessa última de uma mensagem dada por ele. Não se preocupe que agora eu vou tentar explicar para você cada uma das setups que ele falou aí. Primeiramente, o que é html 5 Spark Sheets? Bem, deixa que eu vou te responder. Esse código que está aparecendo na tela é um código HTML, um código para fazer sites para a internet. O código que está aparecendo aí na sua tela é um código que basicamente muda o título da página para o que está escrito entre as chaves. Title e barra title. Ou seja, no exemplo dado aí, o título será Página do Pinguim. Um outro exemplo está aparecendo agora aí na sua tela. Isso aí é para um parágrafo entre o space e o barra p. Uma coisa escrita na página é exatamente alguma coisa que está escrita na página. É claro que HTML é bem mais complexo que isso, mas aqui é só um exemplo para você ver que como funciona o nosso querido HTML5, tá bom? Pra você não ficar boiando. Agora, o 5 do HTML5 é a bem versão do HTML, que por acaso é a mais atual dentro das suas novidades. A possibilidade de fazer aplicações interativas e cartas é um deles. E Sprite Sheets? O que são? Primeiro você precisa saber o que é uma Sprite. Uma ideia aqui é simplificar... Vamos dizer que sprites são imagens usadas pelos programas para criar os jogos. Um sprite sheet é um conjunto dessas imagens que juntas fazem uma animação. Exatamente como você viu lá no exemplo que o nosso querido Rocket Snail deu. E são várias imagens que juntas podem fazer uma animação que você já conhece dentro do jogo. Continuando com as notícias. Dia 26 de fevereiro. Hey, Boxfighters fãs! Os vídeos de catálogos estão ficando muito legais. Me conte o que você achou do Hamster Pirata e seu amigo macaco de meia Kung Fu. eu gostei bastante. Estou ansioso para a chegada dos novos Crytals ainda. no novos Crytals. Eles ainda não chegaram no Experiment 2, infelizmente. Mas e aí? O que, que você espera desse Experiment 3? Coloca aí nos comentários. Antes de continuar, vamos mais um fact do Rocket. Voltando ao nosso pack, pergunta número 3 do Dino Partes do corpo serão algo? Por exemplo, itens de cabeça, itens de corpo, etc. Já que os bichos são bem menores e não tem mãos com parte do ombro, como é os pinguins. Rocket respondeu. Dino se perguntou se os quarters serão cabeça, pescoço, face e itens. Já que os quarters são pequenos. Sim, terão vários itens. Eu sei que os quarters são pequenos agora. Estou planejando dar um recurso de zoom no futuro. A pergunta número 4 foi feita pelo Lemuro. Você mencionou que teve inspiração no Runescape. E me pergunta até que ponto. Eu não entendo que você não pode revelar muito sobre. Mas podemos ter uma ideia geral de quais partes nos interessam sobre o Runescape? Eu entendi que teremos diferentes classes para os hamsters, e imagino que você deve trabalhar em algo similar para os combates triangulares do Runescape. Mas como será essa influência de Runescape? Será mais sobre quests, polimentos, skills, minijogos, trocas, ou algo como players vs mundo, ou player vs player, itens dopados, ou mortos quando o player perdeu a grana? Rocket respondeu. Lemura perguntou sobre o Runescape. Realmente eu não sei ainda. Estou planejando combate e skills como farmar e lenhadores. O que eu gosto do Runescape são as quests. Eu realmente quero uma história divertida com as quests. Pois é, com um comentário adendo aqui, a gente tem que lembrar que o próprio Rocket Snape já mexeu com o Runescape. Então a gente pode ter realmente boas coisas vindo aí para o Box Riders. Voltando para a parte normal do vídeo. Voltando para a nossa história, em março deste ano de 2019, no dia 5 de março, ele posta uma gameplay do Crater. Olha só a mensagem que ele deu. Finalmente consegui fazer os itens aparecerem no Crater. Agora eu só preciso fazer que os itens fiquem no lugar certo. E virando junto ao Crater. Junto a isso, ele mostrou o item Capacity Viking. O clássico do Clopeng original, agora presente na sua nova obra. Eu gostei muito, ele já está disponível no jogo, basta você digitar o comando aí barra Rocketsnail e você já pode se divertir dentro do jogo agora no Experiment 2. No dia 6 de março ele posta Preciso ajuda, qual dos seguintes guaxinhas é o melhor? No mesmo dia ele ainda posta uma gameplay sobre o segundo experimento. Ah, o desenvolvimento do Experiment 2 continua. O no novo personagem de itens agora funciona. Agora é fazer o sistema do inventário. No dia 7 de março. Obrigado pelo seu feedback. A gente tem os olhos e a máscara para fazer ele mais feliz com a touca. Eu acho que eu sou muito canadense, né? Pois é, ele está falando disso de ser canadense porque, afinal de contas, até o Washington bandido tá com uma querenha feliz no rosto. No dia 11 de março ele posta. Caracóis! Ok, simplesmente o cara faz. <risos> no dia 17 de março ele posta. O vídeo dele jogando com a galera com um chapéu viking. Olha só. E a mensagem, é claro, ele teve que ter. Nem o meu velho chapéu viking de volta. Está bom, mal posso esperar para ter inventário itens funcionando. Joga agora. Como ele já falou antes, você pode se inventário sem itens já. Com a barra, rockets, nem eu. Dia 18 de março, ele posta. Muitos me perguntaram outro dia se era ter o Castor Criter no Box Writers. E quais serão suas skills. Né? Para quem não sabe, skills são é, as suas habilidades. Bem, vai ter e uma das skills será lenhador. Que, enfim, é onde ele terá sua maior vantagem. Afinal de contas, faz total sentido. Um Castor que seja um lenhador, afinal de contas, me ambos mexem com madeira. Dia 19 de março ele posta uma possível logo. Aqui estão algumas ideias para logo do Box Riders. Eu não sei, Estarei trabalhando nisso. É melhor criar um logotipo mais tarde, quando tiver sua marca. No é momento que você pode jogar agora. Dia 20 de março. Bem, a gente falou tanto caracol que, que agora ele está disponível. Tadá! Meu caracol agora funciona no Box Riders. Acho que o recurso de mascote funciona. Ele ainda não terminou e posso seguir as coisas. Ah, tive uma ideia maluca para uma nova sala. Mas eu preciso terminar os itens inventários. O que fazer? O que fazer? Outra, outra mensagem foi. Alguns me perguntam sobre um Cryter Raposa. O que você acha? Você acha que ele deveria entrar no grupo? Ou uma guild, caso eu jogue RPG? Dos ladrões Guaxinim? Acho que ambos seriam ótimos portadores. Lembre-se de seguir... Box Riders. Dia 21 de março, ele não parar por aí continua. Ocupado criando itens para o Box Riders. Eu me lembro de pegar um óculos desses e uma caixa de cereal quando eu era uma criança. Eu me pergunto se deveria fazer as criaturas em 3D. Bem, esse item me lembra muito os óculos 3D do clássico Pain. Claro, a nostalgia pegou forte e eu tenho certeza que não foi só comigo. Dia 22 de março continua mais uma vez. Devagar, trabalhando no sistema de itens e inventários. Infelizmente, saiu de, mais demorado do que imaginei. Obrigado pela paciência. Rocket eu já sabia que isso ia demorar faz tempo. Mas o sistema de inventário não é fácil. Mas estaremos aqui. A gente esteve, né? Na verdade, aqui mais ansiosos para esse recurso do que nunca. E é claro que, agora com o Experiment 3, eu tenho certeza que vai demorar de novo. Os locais para sair, ou seja, o que vier. Bem, eu gostei bastante do design do inventário. E você, o que você achou? Dia 25 de março, ele continua. Agora é a primeira vez que está planejando grandes aventuras? Bem, responda aí nos comentários. Bem, essa é a primeira. Continuando a mensagem: Meu objetivo para a Vox Fetters é criar aventuras para descobrir. Ajude com o primeiro experimento hoje. Bem, não é o caso de hoje, né? Foi em março quando a gente pôde experimentar tudo do Experiment one Mais uma mensagem foi dada. A beleza, brincando com a ideia de fazer Montes Lagartos, curioso para ver minhas ideias? tem uma boa semana. Bem, a ideia do, desse lagarto eu gostei bastante, afinal de contas a gente está vendo que não são bichos normais, somente bichos normais, né? na verdade, como o Amal Então, ele literalmente vai ser 27 de março, ele posta. <risos> o Guaxinim em bobo seguindo a foto. Ocupando, criando novos itens para Box -writers. Bem, aí já sabe muito bem né, que é esse Guaxinim. E o que? Estamos lá, o Castor, vestindo uma roupa que já saiu no Box Está aparecendo aí o código dele aí na sua tela. E a touca do Canadá. Inclusive, é, apesar de não estar mostrando essa imagem, a gente vai falar no próximo episódio. Era para ter a Folha do Canadá, que na versão, pelo menos a versão que está até agora, não está disponível. Não foi uma coisa que eu gostei muito, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. Enfim, chegamos ao fim do Twitter dele. No próximo episódio a gente vai falar das outras redes sociais, continuando essa parte. E agora, fique com o FAQ do Rocket, mais uma vez. Voltando ao nosso FAQ, mais uma vez... A pergunta número 5 foi feita pelo Shidi. Como o mundo vai aparecer? Por exemplo, será uma ilha? Rocket respondeu. Shid perguntou como o mundo vai aparecer. Boa pergunta. Será meio diferente do Clopengle. Cada terá uma pequena terra única para que ele possa explorar. Isso incluirá mini jogos e aventuras. Você vai explorar um mapa com seus amigos e desbloquear novas terras e Crytters. Bem. É... Agora, nessa Páscoa, a gente está tendo o... a caça aos ovos. E a gente já sabe que ele utilizou algumas coisas bem interessantes. Coisas, por exemplo, você tem que clicar em alguns locais para ter determinadas ações. Então a gente pode esperar que ele reutilize essa mecânica exatamente para a exploração de mundo. Principalmente quando tiver vindo aí o Experiment 3. Pergunta número 6 foi feita pelo Me Lucky. Terá assinatura no Box Fighters? Terá lutas no jogo? Se sim, como será status, habilidades, movimentos especiais, etc? Rocket respondeu. Lucky perguntou se terá assinatura. Eu não sei ainda. Meu objetivo agora é fechar o jogo. Terminar o jogo. E como a gente viu, não temos noção de como serão habilidades, status, movimentos especiais, etc. Por isso não foi respondido. E agora, terminamos o FAC por aqui. Agora é com você, Central. Nossa! Nós tivemos muitas notícias hoje. Infelizmente, só deu pra falar do Twitter. Mas e aí? O que achou? Eu adorei todos os personagens e estou doido para conhecê-los melhor. E mais nada? Mas, é antes da gente terminar esse vídeo, né? Feliz Páscoa! Tomara que vocês tenham gostado. A gente tem que lembrar que tá acontecendo um evento lá. Agora, nesse exato momento, a gente vai deixar um guia aí na descrição para quem quiser saber como vai pegar todos os ovos, como vai querer deixar algumas coisas que a gente deixou no nosso blog pinguim 10. que a gente vai tentar dar uma melhorada nele, tá bom? Feliz Páscoa a todos! Bom desafio aí! Boa caçada aos ovos de Páscoa aí no Box Grinders E obrigado por ter assistido o vídeo! Clique no gostei, mesmo a gente sabendo que ele não compartilha mais, a gente sabe que você gostou demais desse conteúdo. E também se inscreva no canal para mais notícias, compartilhe com seus amigos para que eles também fiquem sabendo sobre esse jogo maravilhoso. Essas foram as notícias só do Twitter, mas ainda temos muita coisa para falar. Clique no sininho das notificações para não perder mais reuniões no clube. As redes sociais do Rocket Snail e do Pinguim, estarão na descrição do vídeo e também dos nossos parceiros. Até mais, creators. Tchau, tchau!